E hey, aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje trarei para vocês 5 personagens de fogo que o chama venceria e 5 se não Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! O poder de todo herói precisa começar de algum lugar. E o do Ben Tennyson surgiu na forma da pirocinese do chama. Logo na sua primeira aparição, suas chamas foram tão poderosas que rapidamente se espalharam pela floresta e formaram um sério incêndio. Mais tarde na série, ele demonstrou o quanto é preciso manipulando o fogo podendo moldar em esferas, em discos, longas rajadas, pranchas e até mesmo desenvolvendo uma espécie de geocinese através da sua pirocinese. Seus poderes sob a energia térmica são tão baixos que ele ganhou o poder de absorver fogo e calor para extingui-los. Quando ficou doente, esse poder evoluiu ao ponto de que ele absorveu energia térmica o suficiente para gerar raios congelantes. E em total oposto a essa absorção, a quantidade de energia térmica que ele pode emitir é imensa. Uma supernova, o chama criança, foi capaz de pulverizar totalmente o sistema de cavernas que levava a uma gruta, deixando o solo naquela região totalmente limpo e sem rastros de destroços. Aê, tí, tí, tí. Mas agora é levantado o questionamento. Como essa Pirocinese do Chama se compara com outros personagens ficcionais? É o que vamos analisar hoje. Vamos ver cinco personagens de fogo que o Chama venceria e cinco que o derrotariam. É claro que muitos destes personagens não terão apenas Pirocinese como poder. Eles poderão ter outras habilidades, desde que a Pirocinese ainda seja uma parte fundamental dos seus poderes. Com isso explicado, vamos começar a lista com Alan Albright. Vamos começar com a comparação com um personagem da mesma espécie que o chama, o Alan Ele é um híbrido de humano e pironita, com a habilidade de alternar entre as duas formas. Porém, ele ainda é muito inexperiente com esses poderes. Mesmo tendo ele desde os flashbacks de Omniverse, ele não tem conhecimento de como fazer coisas básicas com pirocinese. Ele nem sequer sabia fazer um projétil de fogo ou uma pedra flutuante, até que o Ben apareceu na sua vida para explicar como isso funciona. Eu não sei se eu consigo, eu sou péssimo em voo. <risos> Foi difícil para mim no começo também. Deixa eu te mostrar um truquezinho que aprendi. Sem falar que ele também é um híbrido e tem um corpo menos maduro do que o do Chama, Um corpo que não está no ápice da espécie. Por causa disso, o Shama facilmente venceria ele. Tocha humana. O Johnny Storm, o tocha humana do quarto do Fantástico, não seria derrotado pelo Chama. Os seus poderes se manifestam na forma de um plasma incandescente na composição do seu corpo que o dá o poder de criar e manipular o fogo. Criar clones de fogo e assim como também voar livremente pelos céus. Ele tem o poder de sentir a assinatura de calor e moldar o fogo. Né? Também o plasma em vários formatos e fazer espécies de construtos liberando a totalidade dos seus poderes na forma de uma supernova. O tocha humana se torna uma ameaça de nível ômega que poderia facilmente destruir todo mundo. Enquanto a supernova do Chama apenas tem o poder de destruir uma pequena área. Por causa disso o tocha humana facilmente derrotaria o Chama os seus poderes térmicos e habilidades plasmáticas Swamps o Swamps é um metanoziano gordo e fora de forma como todos os metanozianos eles têm poderes mais voltados às características de plantas como distorcer o seu corpo e manipular vinhas, mas obviamente ele possui o poder de emitir gás metano e fazer esse gás entrar em combustão e se tornar rajadas de fogo ou esfera de fogo. Agora, embora os poderes pirocinéticos do fogo fato sejam impressionantes, é né, podendo precisamente lançar uma rajada de fogo em uma jaula e fazer com que o fogo seja quente o suficiente para derrotar o aço da jaula, mas sem afetar as pessoas dentro dela. Porém, esse é o Metanosiano ápice, é um exemplar jovem perfeito da espécie. Mas o Suamps, ele está bem longe de jovem perfeito. Logo o Chama facilmente derrotaria os Swamps. NUCLEAR O personagem nuclear da DC é um composto de duas pessoas compartilhando a mesma matrix nuclear. Por causa disso, os átomos dessas duas pessoas estando próximos uns dos outros criam enorme pressão e calor que é liberado na forma de fogo. Porém apesar da Preocinese ser um dos maiores poderes e o que é mais evidente no seu design, os poderes do nuclear ainda são bem nucleares em natureza. E por causa disso ele tem poderes estranhos como a manipulação da matéria podendo sintetizar qualquer elemento ou molécula complexa que tenha conhecimento para fazer ou transmutar a matéria em coisas e seres já formados no mundo. O que significa que ele poderia simplesmente transformar o chama em sorvete, por exemplo. Pyro. O Pyro é um mutante da Marvel, o qual o Gene X lhe dá o poder de controlar mentalmente o fogo e moldar ele como se fosse um fogo vivo. Ele pode criar muitos tipos de efeitos através disso, como um solidificar o fogo. No entanto, ele é apenas imune a fogo que ele criou uma conexão mental para controlar e pode facilmente ser queimado por chamas inesperadas. Sem falar que a sua mutação apenas lhe permite dar o poder de, de controlar o fogo. Ele não pode criar o fogo. Isso significa que destruindo a fonte de gás e combustível que ele consigo para fazer fogo, ele se torna tão fraco quanto um humano comum. Seria imediatamente incinerado pelo chama. Fênix Negra. A Jean Grey, usando os poderes da Fênix, com o manto da Fênix Negra, facilmente venceria o chama. Ela não apenas tem uma pirocinese cósmica que supera toda e qualquer pirocinese terráquea, podendo facilmente destruir estrelas e múltiplos planetas. Mas também ela é uma telepata com grandes poderes psiônicos e possui telecinese nível ômega, permitindo manipulação ampla da matéria e energia. Existem inúmeras maneiras como este personagem derrotaria o chama. Ela poderia o desintegrar com seu poder cósmico, queimar sua mente com telepatia, alterar suas moléculas para transmutar em algo não vivo como simplesmente um monte de carros ou simplesmente papelão ou não precisaria chegar ao nível de alterar a matéria e precisaria apenas de manipular parte do seu corpo com um para literalmente separar fogo a fogo é uma personagem brasileira da DC Pouquíssima explorada, e como consequência de ter sido pouco explorada na HQs, não tem um, tem um leque muito grande de poderes. Ela pode se transformar em um fogo verde vivo e pode manipular essa pirocinese verde para fazer todo o pacote de coisas básicas de manipulação de fogo: rajadas, bola de fogo, voo, via propulsão, entre outras coisas. A temperatura das suas chamas também não são particularmente altas, e a coisa mais impressionante que ela consegue fazer com essa pirocinese é sua habilidade de ficar intangível por causa disso seria absolutamente fácil para o chama desestabilizar a forma pirocinética ou física da fogo com sua supernova que pode pulverizar matéria sólida em instantes Shoiko Zakabe. o Shoiko Zakabe é um personagem de Fire Force um poder pirocinético bem único talvez o mais único desta lista como alguns sabem Fire Force é um anime conhecido sobre como suas habilidades pirocinéticas são bem estranhas neste caso em específico temos um personagem cuja habilidade é a de remover o calor da própria expansão do universo Tirando toda a energia cinética de todas as coisas momentaneamente Isso permite que ele faça com que todas as coisas fiquem com o um movimento congelado Enquanto ele se move livremente O dando essencialmente o poder de parar o tempo usando perocinese Além disso, ele poderia se mover bem mais rápido que o Shaman O pegando de surpresa com técnicas de espada E parece como se ele sumisse e reaparecesse do nada Zuko o Zuko é um dobrador de fogo do universo de Avatar. Por causa disso, ele tem o poder de usar o seu Ti para gerar e controlar o fogo, além do fluxo bruto de energia inspirado nos movimentos e ações dos dragões, uma raça quase extinta no seu mundo. Com o poder de dobrar fogo, é uma arte que pode combinar sua manipulação de fogo com o método de combate, que são as artes marciais, transformando suas chamas em armas para combate ou imbuir armas com fogo. E além de fogo comum, ele aprendeu ao treinar com dragões a arte de usar chamas de diversas outras cores em forma de arco-íris de fogo e além de usar ti para criar fogo é um fluxo bruto de energia o Zuko ele pode separar as energias negativas e positivas em seu corpo para então formar relâmpagos através da dobra de raio e também pode absorver e redirecionar eletricidade com essa mesma dobra de raio porém Apesar de todos esses poderes incríveis, o seu potencial destrutivo ainda não é grande o suficiente para uma figura como Chama. O Chama, por exemplo, absorve toda e qualquer chama que o Yuzuku lançasse contra ele, enquanto arremessasse imensas rajadas de fogo de volta, pois mesmo com o Yuzuku podendo manipular o fogo, como, como é evidente, né, por sua queimadora no roxo, ele ainda é só um humano e pode ser queimado com chamas inesperadas e poderosas demais para ele se defender. Motoqueiro Fantasma Independente da versão... Mesmo que já tenha vários motoqueiros fantasmas, em nenhuma delas o chama teria alguma chance de vitória. O motocreiro fantasma é dotado da manipulação de fogos sobrenaturais e infernais que queimam até mesmo almas. Ele possui capacidades como teletransporte, criar ilusões, telepatia, transmutação da matéria, telecinese, possessão e manipulação mental. Ele é um corpo imparável tendo regeneração super comparável a entidades como o Mephisto. É durabilidade e velocidade elevada, as mesmas quantidades cósmicas. E sem falar das maiores armas do motoqueiro fantasma, nas né, suas correntes que alastram suas chamas, que podem incendiar tudo que tocam. E é claro, o olhar da penitência, que pode desintegrar a alma dos pecadores, fazendo eles sentir toda a dor que já fez outros sofrerem com punição. Por ser uma entidade que necessária para a vingança, é extremamente difícil para quaisquer formas de, de poder destruir ele. Mesmo que danos sejam causados ao corpo humano físico, o espírito demoníaco do motoqueiro fantasma permanece intacto sem nenhum ferimento. Usando seu poder de possessão, ele pode compartilhar a imponência de suas habilidades para veículos como máquinas ou criaturas vivas montáveis, formando também espíritos inabaláveis para esses veículos. São tantos poderes que uma vez em direto contato contra o chama, é possível que nosso querido alien de fogo seja instantaneamente pulverizado nos primeiros 2 segundos de contato com o um motoqueiro fantasma. Apenas com um olhar de penitência, ele já morreria. Pois embora que o bem seja o herói, ele não é livre de falhas. Pessoas já sofreram por suas ações e por isso ele sofreria por causa do olhar da penitência. Então é isso galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se gostado deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!